no do... vê é a O que parece um hospital na não no lá Ele foi lá, mas um todo pessoas Pra gente, pra eu e eu e lá pior que a Maria já se Mas como nosso devedor, yeah. o que é que pode não que Lá relaxar, provar a gente o um homem tortudo. É, yeah. um estranho que cabe escarar na minha vida. Como que ele apareceu aqui? Para a vida eu nunca vi. ele é linguagem de varrendo na minha vida. O homem tortudo, não sabendo que isso poderia causar, ele poderia ter matado umas pessoas e quase mataram eu e a Cacau e Belta, Lara também estava lá, mas pensaram, resolveram investigar mais rápido e as mortas delas foi fácil, e viram a pessoa morta que estava lá, não sei disso, eu quero dizer, mas isso foi me desgatado, aquelas pessoas mortas, eu não vou ele disse que nunca vi uma pessoa Ah, assim, peguei a arma e a minha carne ele foi atirando até conseguir escapar. Mesmo por dificuldades Eu fui matando eles A facilidade que ele foi Eu estava no lar Segundo o suco Mas o não vai ganhar dinheiro Não, meu coração não vai O que esse monstro é com a gente Poderia ter pegado vaca Calma, a Maria deve estar Na ponte Tô preocupado, começando ficar nervoso, Não sei onde papo É, lá para pra ver se a pessoa estava bem Mas eu não nada Estou Tava estranho Tava E algum vivo de pé Parece estranho, consegui Pra trazer esse Recebi que não eu juntava que tinha matado tá ele, mas ele resistiu lá. ele não quer apelar, mas eu vou apelar agora. mesmo assim, eu não vou desistir, te vou matar ele por sua conta ele vai pagar pelas pessoas que ele matou. ele não vai vencer, ele vai pagar por tudo que ele fez. não deve fazer isso. Hoje está errado isso aqui me... toda... Ai, meu... Yeah Esse foi rap, gente Rap do homens todos Eu Yeah, yeah Eu e o Lari, eu e o Cacau Yeah. Oh yeah. Bye. Yeah.